Olá, tudo bem? Domingo nós teremos eleições e eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre o voto. Eu sou o professor Matheus Delbon da FAP Ribeirão Preto. E queria saber se já parou para pensar o que é o voto? O que é que ele serve, né? Filosoficamente, o voto é um direito do cidadão se expressar, né? Mas ele é visto em alguns lugares como um privilégio, em alguns lugares como um direito e em alguns lugares como um dever, né? No Brasil, muito tempo, o voto foi um privilégio. Só quem era dono de terras na República Velha tinha o direito de votar e tinha esse privilégio de poder votar. Alguns estados americanos ainda entendem o voto como um privilégio, então são só determinados cidadãos. Por exemplo, se você teve uma condenação criminal, você perde o direito de voto, ou seja, esse privilégio de participar da vida pública e vida cívica do seu país lhe é tirado. Outros lugares vêm só como um direito um direito inerente a qualquer cidadão. Basta você ser cidadão, você tem o direito de votar, que você pode exercer ou não. Em outros lugares é visto como um dever cívico, ou seja, você tem o dever de participar da sociedade, de ir votar e escolher os seus representantes. No Brasil, nós temos um pouquinho de cada coisa. Né? Na verdade, nós, nós, o voto no Brasil é basicamente um direito já que você tem o dever de comparecer às urnas apenas, você tem o dever de comparecer à sessão eleitoral e você pode votar em branco, né? Então você pode não necessariamente você não é obrigado a votar no Brasil, e sim é obrigado a comparecer à sessão eleitoral. Também é um privilégio, já que, por exemplo, pessoas condenadas, é, cumprindo pena, não têm o direito ao voto no Brasil, o menor de 16 anos também não tem, né? E então o voto também para esses casos é um privilégio do cidadão brasileiro. Então nesse domingo vá às urnas e eu gostaria de saber de você, você entende o voto como? É um direito inerente a qualquer cidadão? É um dever cívico de participar da vida pública, de fazer as escolhas dentro de uma democracia? Ou é um privilégio votar? É algo que você conquistou como uma sociedade e esse privilégio no nosso caso é praticamente universal. Tá? Comente aí o que você entende que é o voto nesse domingo. Boas eleições!